Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui no canal. Rimas Slow HD, rapaziada. Tamo junto, é nóis, então bora lá continuar assistindo o vídeo. 3, 1, uh, uh, uh, uh. Hoje eu passo verso na sinceridade. Mostrar pra quadrilha do Pix o Detroit de verdade. Uh, Renanzinho Renan Sim, conheço de várias cotas, só que hoje, calma, eu vou causar, vou causar seu fim. É o Renan que...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 com cédula eu não gosto Tá ligado mano? Que agora eu, eu aposto Sabe por que sou verdadeiro? Então já que gosta de nota Vou encher a piscina de dinheiro oh! Esse é o de... Ah... Ah... Esse... Esse é o desfeche Cê não gosta de nota Mas o mar não tá pra peixe ah, Esse oh! é o é caô não, só joguei uma vara E o bicho pequeno pescou Ensinar, e mostrar que essa porra é mais do que falar. Ah, é rima, passo por cima. Você tá ligado, mano? Tubarão chega assassina. Porque hoje eu vou ser sua barreira. Na última eu perdi pela última. Hoje eu venço pela primeira. Ah, Pré-potente, você vem rimar, mas eu descarrego meu pente. Uh. Segunda, eu tô tranquilão. É que eu vou matar o próprio tubarão. Sabe que eu te Calma meu amigo que seu verso de otário Ele acha que é a bolsa que eu vou provar o contrário Hoje eu vou matar o cara que é o um clone Que a rima mais famosa foi citando o meu nome oh! Vai perder a linha A rima famosa citando o seu nome Mas a rima foi minha ah! Ele foi queimador, mandou a rima, mais não é vencedor Hoje na batida é perdedor Quem ele é respeitou mais roteirista ou o próprio ator? O próprio ator? Calma seu demente Prode... Pro de... Sua língua tá mais presa que a tua mente? Você não Mas eu não sou um garoto Tô nessa batalha e eu não vou rimar um o coco. A minha língua presa não... Foi o um louco, é melhor que ter solta pra falar a vida dos, outros. Oh! Da vida dos outros Até porque você sabe que eu não sou um cara escroto Mas você é o tubarão lá da rima improvisada Então vai voltar pra praia, já que você não rima nada oh! Olha essa levada foda, nego se acostuma, ah, Breno te bate nesse debate Você só late, cê é do Rio Grande, do Suíço Aqui é Street Fighter, eu sou Rio Grande, você é Akuma Entendeu que eu vou dar combo, meu? Só vou fazendo isso daqui, sabe que é sim, tá? Oh, chamo eu que não tem flow Tô o quem, ra te chamou Já que... Quem que não tem flow? Quem que não tem flow? Cê se engasopou, cê se engasopou Na Akuma você vacilão, Acho que cê que é o Akuma Já que acuma na minha mão e eu... Você tá na sola agora, mano Você não foi capaz Eu tô na sua escola Você rima em Detroit, né, parceiro? Só que você não tá em Detroit Essa porra é Rio de Janeiro E eu não sei Acha que eu tô sem GPS Calma, eu sou sensei Mas aqui, que, mano, sabe que eu já vou improvisando Uso wave, eu tenho wave Põe no beat, eu tô surfando Põe um o beat no web porque você é menino Eu não tenho GPS Sou sábio dos seis caminhos, amigo Por isso faço a rima que aprofunda Se você tem nove calda, é nove Chute na bunda Não é nove, não tô sozinho, você até falou que você é o sábio dos seis caminhos. Não cê não é não, eu sou verdadeiro. É seis caminhos, só preciso de um Marechal, isso é Rio de Janeiro. Isso oh! é minha. eu tranquei teu caminho, nem sou eixo, caveirinha. Você falou que <risos> eu sábio na improvisada, você é o sábio dos seis caminhos, mas cê não sabe de nada. Oh! A minha rima, calma que eu já tenho sabe que essa é disciplina. Cê falou até de Exu calma que eu tô com domínio. Você não é tranca rua, é só trancado no condomínio. Não, oh!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 a massa, fazendo essa rima, quebrando sua cara passa, como se fosse um caramujo ou um ninja, um caramujo e nas calças, esse caramija Aê Porque que você tem medo? não entendeu que se enredo sem maldade, camarada, você já errou o que que é isso? um minuto, foi a música com um o flow não passa de um trouxa realmente falta força, não vai ganhar nem mim, nem sua torcida torça e poucas, mata o pelo, mano, você vai perder você sabe por que? porque não faz R.A.P Acontecer, tá vendo essa vergonha voando? Cê pegou ela pra você? Ah! você. Acabou de apanhar, chegou a minha vez de te traumatizar, sabe por quê? Porque cê não sabe rimar Quando o DJ botar um o rap, você vai travar ficado, ah! ah! tá seu comédio, eu te mato, não me importo que eu não tenho uma estratégia Sabe por quê? Pra não tem repeat Vai fazer o que? Mandar o fundo puto e outro beat Puto ah! nunca vai ter feat, não fode Cê acabou de apanhar o gordinho da Zona Norte ah! Arte. Hoje você vai travar mais que o grito do Andrade. Hoje Ei. você vai travar mais que o Glock Eu mato todo mundo quando vem o um Detroit. Quando vem o Detroit, tira a bala, clava. Porque hum, descarrega, mas não trava. Porque pique um iPhone, eu faço a guima improvisada. Espero que tenha treinado, senão é você. Semana passada, uh. que você se fudeu, que você mandou um voo, mas nenhum foi seu. Sim, da semana passada. O prêmio não muda o tempo e nem Decorada, pode. Mas calma que é foda o que? Que você não fez a... uh, uh. Ah, rima que é boa, você é freguês! Sem maldade, mano, agora sem caô! Se o meu flow foi ruim, porque você copiou! Hã? Uh. Uh. Eu sei que eu fodo o oponente, adaptei o flow! Porque que você copiou? Você vai se fuder! Você faz um flow tipo A, uh, mas não acho ponto G! Uh. Uh. Uh. Uh. Só que eu vou rimando, agora sabe, sem caô! Eu só falo A, uh, só que não acho ponto G! E você nem é fumante, só vive na minha be. Fechando com os blitz, e essa só tem os Creeps. Ah, só tem os Creeps. Só que agora só rima na glória. Você vai fumar a minha cinza, fechando com o João Dória. Aê! <risos> essa, essa é sua rima ruim e a questão me estresse Mentira, porque eu não fumo cinza de vadia. Eu não topei aqui agora. Fume igual a Glória Maria. Sei que se pode ir aqui porque falta que é rimado. Mas você que é muito ruim, então manda de novo. Ah, manda de novo. Ah, sem maldade aqui nesse instante. Igual a Glória Maria, rima contra a Maria seria mais glorificante. Igual <risos> ah, Você tá ligado agora. Ah! ah, te mata em cima da batida Calma, mano, agora calma com a sua vida Ah, sabadão voltou pra casa Tranquilinho, é que eu vou... Bata cara que perde pra mim yeah. Sabadão vou dar pra casa tranquilinho Porque você realmente tomou uma zoa pro Luvin Eu me sinto com Pilau Eu me sinto Bruce Lee, Porque você copia o flow Lá de puta de Paris Não copia o flow não Animal, você passa mal Você falou até que você é o Kung Só que nessa você se fodeu, Sabe, você me entendeu Só que eu sou o monstro O corpo da torre é eu oh. Sua rima não é coa, Pega o chapéu pra moedinha Você me entrega uma rima boa Acho oh. que não, você se fudeu cê enfrentou eu Porque é Comigo é que nem desobedecer a Deus, hey, hey, oh, uh, uh, mas travou, não entendi. Ou foi Detroit, sedentor tentou inovar Responde, Livi. Sabe que hoje oh, oh. mano, na improvisação com Guilau yeah, dentro de São yeah. Paulo, nunca fez vagão. Oh. Ah. Oh. Oh. Ah, não travei o round, isso aqui foi só um scratch Ah, do DJ Adereck é Z, se fudeu Não travei, você que travou Agora cê manda o seu, porque eu nem vi um o seu Isso daí foi um scratch Calma, então me escute, foi scratch, scratch é cache, scratch, cut Você não entende que rimando agora cê não sabota Scratch, Bendcuti Só que a banda Breno's os portas Ah, banda apenas corta, dita que vai pra barra bate na sua cara, não importa, grita Uga, o gasto foda aqui não é o Detroit Tá achando que eu sou prato Eu sou mais forte da norte E é mais fraco que a Leste Então não